Sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal Tech Tutos. E hoje, galera, eu venho trazendo para vocês uma dica muito legal, mas muito legal mesmo, que é de como liberar mais espaço aí no seu HD. Se o seu HD já está acusando aí que está no vermelho e você já tentou inúmeras vezes apagar muitos arquivos para tentar resolver o problema, mas não deu nenhum resultado, com certeza são os arquivos temporários do Windows que estão acumulados no seu computador. Mas o que, que é né, um arquivo temporário do Windows? Bem, segundo a Microsoft, um arquivo temporário ele é um arquivo criado temporariamente para armazenar informações que vão liberar memória para outros propósitos, ou até mesmo para agir como uma rede segura a fim de evitar a perda de dados quando um programa realiza certas funções. Esses arquivos temporários, eles geralmente se fecham e se excluem a partir que você desliga o seu computador. Porém, se você desliga o seu computador de uma forma irregular, por exemplo, você reinicia o seu computador ou desativa ele com a seção do Windows ativa, esses arquivos eles não são fechados e assim eles vão se acumular ocupando uma grande quantidade de memória no seu disco rígido. E então, o que eu estarei ensinando para vocês hoje, é como apagar esses arquivos temporários e liberar mais espaço no seu HD. Bem, existem duas formas, você pode é, apagar logo de uma vez pelo CCleaner, que é esse programa gratuito que eu estarei deixando na descrição do vídeo. Ou você pode entrar diretamente na pasta dos arquivos temporários e apagar tudo. Eu digo logo, se você não é daqueles que gosta muito de esperar, apaga primeiro na pasta e depois faz uma limpeza uh, melhor com o CCleaner. Porque se você apagar desde o começo pelo CCleaner vai demorar muito, muito mesmo. Então vamos lá para a pasta. Você vai apertar a tecla Windows mais R para abrir o comando executar. Você vai digitar esse código aqui, olha, porcentagem, temp e porcentagem. Você vai dar Enter. Ele vai lhe direcionar para essa pasta. Essa pasta estão todos os arquivos temporários do seu computador. Vocês podem ver aqui que o meu tem bem poucos arquivos, porque eu faço uma limpeza periodicamente nessa pasta, tá? Se o seu tiver muitas, com certeza deve ter, você só faz selecionar tudo e apagar sem medo de ser feliz, tá bom? Recomendo você fazer uma limpeza periodicamente nesta pasta, tá bom? Uh, se você nunca apagou, não se assuste com a quantidade que tiver aí, tá bom? Beleza. Depois que de você apagar isso aí, você vem, vai vir nesse programinha aqui o CCleaner, tá bom? Com, repetindo, eu estarei deixando o link na descrição do vídeo. Ele é um programa muito fácil de utilizar. E aqui do lado no, no Windows, você tem essas inúmeras opções para você marcar. Você vai marcando aí o que você achar melhor, tá? E depois você clica aqui em, em analisar. Ele vai procurar tudo que você marcou aqui. O que ele encontrar, ele vai mostrar na tela para você detalhadamente. E então você clica em executar limpeza que ele vai apagar tudo que ele encontrou de errado, tá bom? Aqui na guia de programas você tem os navegadores aqui, a Windows Store, os programas, a internet, multimídia, utilitários e o Windows. Você também pode fazer o mesmo processo que você fez aqui no Windows, tá bom? Isso vai ajudar bastante também. Uma outra opção que eu tenho certeza que também pode ajudar vocês é a opção aqui de registro. Você clica aqui em procurar erros e ele vai procurar todos os erros do Windows, tá bom? E depois, da mesma forma da limpeza, ele vai mostrar todos os dados encontrados. E você clica em corrigir erros selecionados. Também vai ajudar muito no seu computador. Beleza? E o último passo de tudo é você fazer uma desfragmentação do seu disco. Outro programa gratuito que eu estarei deixando na descrição, o Smart Defrag 5. Você baixa ele aí e instala. Uh, ele também é muito, muito fácil de utilizar. interface muito simples. Você seleciona aqui a sua partição, o seu disco, tá bom? Eu só tenho um, então já, tá... já deixei marcado aqui. E aqui você vem em Desfragmentação Inteligente. Nessa setinha você clica em Desfragmentar e Otimizar. Ele vai começar a desfragmentar o seu computador e também vai ajudar bastante na sua memória. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida ou sugestão... Postem aqui embaixo nos comentários ou mandem uma mensagem lá pelo nosso site. Os links estarão também na descrição do vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, vai ajudar bastante. E inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!